Bem, só uns minutos para apresentar o catálogo que é hoje distribuído, um, o catálogo da exposição produto próprio. Uh, como já foi referido aqui por diversas vezes, este, este projeto de investigação assentava em duas componentes e essas componentes também mobilizaram uh, diferentes valências da, da escola diferentes cursos e professores. Uma das valências sobre as quais eu tive mais responsabilidade que foi a respeitante a história e património envolveu particularmente docentes do curso de Programação e Produção Cultural e que é coordenado pela professora Luísa Arroz. Foi aliás da responsabilidade dela a proposta inicial de fazermos esta, esta exposição, como um exercício que é simultaneamente um exercício pedagógico e um trabalho de natureza científica. E eu espero que este catálogo seja visto exatamente assim: um trabalho pedagógico que envolveu professores e alunos de um curso e de que resultou o aprofundamento de um conhecimento sobre uma, uma, um período e um problema da história contemporânea da história contemporânea da cerâmica. Portanto, a exposição produto próprio foi concebida e realizada numa, no âmbito de uma unidade curricular, uma oficina de mediação cultural, cuja professora é a professora Ligia Afonso, e depois o catálogo foi já realizado numa outra oficina, numa oficina de, salvo erro, numa oficina de comunicação, sob a orientação da professora Sofia Batista, uma vez que a exposição foi feita num ano e o catálogo no outro. E, portanto, houve uma transição de professores, embora os alunos se mantivessem os mesmos. Os alunos, o seu nome foi lido há pouco pela, pela, pela Lia, pela nossa bolsaira Lia Gomes. Este, vou passar muito rapidamente o catálogo. Portanto, o catálogo reflete o trabalho das, da exposição inicialmente não estava previsto que fizéssemos um catálogo mas a exposição, como também foi dito atraiu uma certa atenção acabou por estar mais tempo do que estava pensado atraiu muitos visitantes deu origem a um coloque a uma mesa redonda e que cuja publicação acompanha este catálogo Portanto tem um texto introdutório sobre os laboratórios criativos da SEC nos anos 50 e 60, o estúdio da ANSI Stahl e do Pinto Ribeiro e o Corral de Ferreira da Silva, e uma biografia que suponho neste momento ser a biografia, embora muito sumária das mais completas, sobre o fundador da, da fábrica, Alberto, Joaquim Alberto Pinto Ribeiro, e, a partir de depoimentos recolhidos junto da família, e de fotografias também obtidas junto da família. Algumas destas fotografias, aliás, integram o catálogo. Depois aparecem-nos hum, as fotografias que documentam a exposição, do conjunto e peça a peça, com a respectiva identificação. Todo este trabalho foi realizado, como diz, pelos alunos, sob a orientação dos seus professores. As peças têm diversas origens, como também já foi referido, coleções públicas, coleções particulares, uh, obras do Museu de Cerâmica, obras da Câmara Municipal das Caldas da Rainha e obras de colecionadores particulares. São uh, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas, sem dúvida, uma coleção importante. Um, no, no, no curso deste trabalho, também como já foi referido, surgiu um projeto de conservação, de restauro de algumas destas peças, que foram realizadas em colaboração com o Instituto Politécnico de Tomar e sob a orientação do professor Ricardo Terianes. Hum, queria salientar para os que não tiveram a oportunidade de ver a exposição que ela decorreu no ambiente e, e na exposição permanente do Museu Barata Feio, o que significa que estas peças, portanto, entraram em diálogo com peças de outra natureza, como se pode ver aqui, mas este diálogo parece interessante e produtivo. Depois, o catálogo insere o tal, o tal encontro, um encontro que durou várias horas, durante uma tarde, em que eh, diversos especialistas de História da Cerâmica, de História do Período, de História da Sécula, e até intervenientes no próprio, na própria direção técnica e artística da Sécula, como o escultor José Aurélio ou o senhor António Cardoso, que não pode chegar ainda, e que foram fazendo depoimentos da de maior importância sobre a História da Sécula e do Período que vivemos. Completa este trabalho uma biografia dos artistas incluídos nesta exposição, também elaborada pelos alunos sob a supervisão dos professores, e uma pequena biografia dos intervenientes na mesa. Portanto, este catálogo é agora entregue à comunidade, está à vossa disposição a partir de agora.